O telescópio espacial James Webb tem a perspectiva mais nítida da luz invisível no Universo. As primeiras imagens científicas altamente antecipadas do principal observatório espacial do mundo não chegarão até o meio do ano, mas fotos de teste recentes capturadas pelo telescópio durante sua fase final de comissionamento estão fornecendo um vislumbre do que está por vir. Segundo a NASA, nesta fase do processo, um algoritmo avaliará o desempenho de cada instrumento e, em seguida, calculará as correções finais necessárias. Depois disso, a etapa final de alinhamento do web começará e a equipe ajustará quaisquer pequenos erros de posicionamento residuais nos segmentos espelhados. A expectativa é de que o alinhamento completo seja concluído até o início de maio ou até mesmo antes disso e que as primeiras imagens de alta resolução de web sejam divulgadas no verão americano, entre junho e setembro.